Dia 14 de que, filha? De março de 2004 tá eu aqui, pai pagando mico, levando minha filha pra ver Rússia que tá aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá e eu espero que a gente saia de lá sãos e salvos, principalmente ela, né? Então, o pai pagador de mico dia 14 e ela tá me socando aqui. <risos> <risos> Até mais. Bom, aposto que a mãe deve estar tá lá na janela olhando, né? Tá olhando lá. É. Fala alguma coisa, inteira. Bom, hoje meu sonho é conhecer a Rua e Brown. Hoje vou realizar esse sonho. Tchau! É isso aí, vamos lá. Bom dia! Hoje já chegamos aqui no estado de Minas. Para conhecer Ruiz e Pronto. Meu pai vai filmar. Mostra um pouquinho ele. <risos> Tá bom? Tchau, galera! Hoje estamos aqui no estado de Minas, para ver o bros e a rugi. Olha aqui o convite, como que é. Mãe, queria que você estivesse aqui, beijo, tchau. Você tá pagando mico? Eu tô. O que, que é isso aqui? É pra eu colocar a cabeça? Não, é eu. Aqui, quantos anos você tem? Eu? É. Tô velho, 30. Roto. Um, peraí, deixa eu fosse mais. Um, você vai ver o bronz? Você gosta do bronzo? Você não. gosta da Rui? Não. Por quê? Por que não? Eles são bonitos? Não. Por que não? não? Por que não? Um programa. Pagando micros com Richard Sampantoni. Ó. <risos> oh. É só pra questão de esclarecimento. Eu tô aqui agora só pra trazer a pequena que tá aqui pulando do meu lado aqui. Eu repito, eu não gosto desse tipo de situação. Mas ela faz questão e tá batendo aqui. Olha aqui. E na verdade, hoje, dia 14, vai ter Atlético e América. Ou melhor, América e Atlético. É o melhor. Quanto que vai ficar o jogo, melhor. filha? Quanto que vai ficar 3 o jogo? 3x1. Quanto? 3x1. E tem um. O um atleticano aqui ao lado 3x1 pro galo 3x1 pra América <risos> Pro galo Pra América Ó, corta Você viu o gogó que é, né? É pois é Olha, estamos. Acabando de chegar. Estamos acabando de chegar no estacionamento onde daqui a pouco nós vamos para casa. Olha, os meus ídolos foi muito bom. Então, hoje meu pai me deu de presente. Mostra a ele. Mostra você. E? É. Eu estou tentando dar ré no carro aqui. Aí, ah. é quando você. Ah, uma... vai, vai falar, ah, que eu tô gravando aqui. Assim, é... daqui a pouco nós vamos ver meu pai. Olha, ele ah. me deu... Ah. Um... Ele me deu um ingresso pro Show da Rússia de aniversário. É o meu sonho ir no Show da Rússia. Tchau, galera. Tá bom? Bom, galera, esse aí foi o mico que a gente passou nesse dia aí. Né, são uma e meia da tarde a gente saiu agora. Foi que horas, filha? Nove e meia da manhã? Nove e meia. É, então aí, à noite, ela vai pro show porque eu não vou pagar mais esse mico. Mas se. Mas, eu, mas se você. Se minha mãe não topar, você vai comigo, né? Tchau. Hasta. A vista, baby. <risos>